Eu quero que vocês escute esse canto, eu vou tocar para você ouvir. Por que, que você deve usar esses arquivos para ensinar o teu pássaro a cantar? Eu vou mostrar a tela para você, você vai escutar o canto, presta atenção e eu vou te explicar tudo o que nós fizemos. Então, assista o vídeo até o final. Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico e sejam todos bem-vindos aqui a este canal. Apertando play, escute aí esse canto. Vou te explicar o que foi que nós fizemos aqui nesses arquivos Para você entender esse nosso trabalho, esse projeto Olha só, aqui logo no começo tem os pialados, né? Esses chamados de alerta aqui que é muito importante para o pássaro ouvir De uma cantada para outra ficou aqui em média, em média de 12 segundos Tem 4 segundos de cantada para cantada Em média fica isso aí Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui tem 5 é cinco segundos de uma cantada para outra e vai vai variando né Lembrando que esse aqui ele é um módulo todo esse aqui é um módulo que vocês acabaram de ouvir e depois esse módulo ele se repete aqui olha vocês pode observar que ele vai se repetindo aqui esse mesmo módulo e ele segue durante 30 minutos ele vai seguir durante 30 minutos aqui olha, ele vai seguir até aqui 30 minutos e depois ele ficará 15 minutos em total silêncio. Eu também fiz essa mesma versão com som de água de rio, aonde ficaria 15 de silêncio, também ficará 15 de som de água de rio. É importante eu dizer para vocês, o que nós fizemos? Nós baixamos esses arquivos aqui, de acordo com o desejo do nosso cliente, fizemos aquela limpeza, deixamos o arquivo totalmente nítido, tiramos ruídos chiados e tudo isso aqui para vocês observar Olha só como tá limpo de canto para canto sem tirar a frequência do canto é importante dizer para vocês depois de nós fazermos essa limpeza e então colocarmos aqui a montagem do módulo nós também fizemos aqui a remasterização colocando os arquivos tudo dentro do mesmo padrão o, o lado R e o lado L, todos eles estão dentro do mesmo padrão aqui que é importante para que o pássaro escute as notas com total perfeição para não dar nenhum tipo de delay na hora de transmitir o áudio. Dito isso, esse, esses arquivos foram gravados também em MP3 com 320 kbps e nós também fizemos um arquivo idêntico idêntico no formato de WAV. 44.1 qhz 16 bits também estéreo tá esses arquivos estão em nuvem estão hospedados em servidor que não faz nenhum tipo de compactação é muito importante dizer para vocês, porque não adianta você pegar um arquivo na internet, no YouTube, baixar, colocar no seu computador e bot depois botar para o pássaro escutar. Se você não souber fazer tudo isso, você vai tocar um canto fora de frequência e o teu pássaro não aprende. Então até isso é importante. Nós colocamos o arquivo no servidor sem sofrer nenhum tipo de compactação. E ele estando lá no servidor, ele vai estar preservado e preservando assim a qualidade que foi gravada aqui no estúdio, você pode receber aí no seu criatório, no seu plantel. Aí então é fácil, né pessoal? Você agora pega esse arquivo, coloca aí num cartão de memória, coloca aí num pendrive da sua preferência, e aí você faz o uso para ensinar o teu pássaro a cantar aí no seu plantel. Esse canário, esse canto de canário, é um canto muito bonito, muito bom. Espero que vocês venham curtir, espero que vocês venham gostar. Não deixe de colocar esse vídeo nos grupos que vocês participam. Também não saia do vídeo sem deixar o joinha. Coloque o like no vídeo. É importante demais para ajudar aqui com a divulgação. Sempre coloque o like nesse vídeo para nos ajudar aqui com essa nossa divulgação. Tá bom? Esse site, ou melhor, esses arquivos vão estar hospedados no nosso site. Você pode comprar direto no site passadoprofessor.com. E também, falando de notícia, eu quero falar para vocês que nós temos agora o nosso portal de notícia dos pássaros. Bom, você pode encontrar pássaroprofessor.com.br news. Você vai encontrar o nosso portal de notícia, tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Até um próximo vídeo. Até uma próxima oportunidade.